Olá, boa noite pessoal. Aliás, depende da hora que vocês forem ver esse vídeo, estou gravando de noite. Meu nome é Raimundo Ferreira Filho, sou professor do Instituto Federal Sul Rio Grandense, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação. E estou aqui para apresentar o produto da aluna recém-egressa, Catarina de Quevedo Prestes de Carvalho. A Catarina, ela produziu um produto educacional que faz parte de um conjunto de documentos técnicos de um projeto maior, o, o Proedu. Ela produziu o guia do usuário do Proedu, o guia do usuário do Proedu, ele se encaixa conjunto, no conjunto de documentos técnicos do repositório, e, Buenas, vamos aqui para o, para o guia. Então, ela, com base na dissertação dela, a elaboração do guia do usuário articulado com a definição e sistematização das políticas do repositório Proedu, saiu como resultado da dissertação o guia do usuário, respeitando as políticas e o conjunto de documentos técnicos que já haviam sido produzidos, pela equipe do, do projeto, do repositório. O produto já vem sendo desenvolvido há seis anos, então já tem uma, uma produção técnica e intelectual acumulada. A Catarina entra no escopo do projeto, apresentando um documento fundamental para o funcionamento da plataforma. A autoria é da Catarina, né? é em coautoria comigo e com o professor Rafael. O professor Rafael foi coorientador, do projeto de dissertação, professor Rafael Porte da Rocha, professor da URGS, junto comigo, professor do IFSU, Catarina, aluna egressa do ipg do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, um mestrado profissional. O guia, ele está aqui, composto de sessões, onde apresentam as condições de contorno do, do próprio PROEDU, né, o que, o que é o PROEDU, os diferenciais do PROEDU, o conteúdo que está que cadastrado no PROEDU, uma descrição do, do PROEDU e dos documentos técnicos que dão base ao guia do usuário, uma orientação sobre como o usuário busca as informações dentro do PROEDU, através de busca livre, através de busca avançada, busca por taxonomia, por a taxonomia se divide em, em eixos temáticos do Catálogo Nacional de Cursos Técnico-Profissionalizantes da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, navegação a partir das naturezas de mídia, então pode navegar por eixo temático por natureza de mídia e depois um resultado de como se apresentam as informações dos recursos educacionais que retornam das buscas até o usuário chegar na informação que lhe interessa. Este é o guia do usuário produto da Catarina, encerro por aqui, agradeço a atenção, um abraço para todos, até mais.